Olá pessoal do F1 Horizon Hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo De Fórmula 1 2013 Aqui para vocês E hoje, como vocês viram no título O maior desafio do universo Andar em mônaco Sem ABS, sem quase sem tração E sem bater em nada Praticamente impossível Fazer isso E sabe o pior de tudo? É que eu vou com os carros que ficam lá no fundão Entendeu? Tipo o Williams rosto sei lá, eu vou pegar aqui a, a Williams, pode ser e eu vou com o broxante Valtteri Bottas, não maltonado, capotador de carro. Vamos lá, vamos dar uma de batedor também. Carrinho bate-bate. E para não ser tão impossível assim, é, vai ser impossível de qualquer jeito. Cinco voltinhas sem tocar em nada, sem derrubar um cone sem tocar na parede sem tocar nos carros sem quebrar o bico entendeu que é bem fácil e não posso raspar em muro praticamente eu não posso fazer nada eu tenho que andar na pista eu vou deixar no lenda tá tem piedade e vou deixar no dinâmico se chover então meu amigo vai ser uma beleza né Tomara que não chova. Tá, pelo menos não tá chovendo. Eu tô gravando esse vídeo logo na seguida. Eu acho que eu percebi uma coisa, porque sempre em Mônaco eu vou na rua, né? No último vídeo que eu fui em Mônaco também. Mas ok. Eu não tenho setup aqui, então vai qualquer coisa. E eu vou arrumar esse freio. Como eu já disse nesse vídeo que tá passando no card, eu tô gravando esse vídeo depois daquele vídeo, né? Então. Vou deixar nesse aqui. Eu acho que eu vou deixar no médico. Deixar no baixo, acho que deve até demais. E é isso, eu não tenho setup. Só vamos, vou largar em P15. Aqui o Veto lá na frente provavelmente. Exato. Pastor lá 15o. 17o pro e botas. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar colocar o freio traseiro aqui já, pra mim não passar reto aqui na curva já. Olha, meu Deus, é muito difícil, que eu não posso bater em ninguém, posso tocar em ninguém. É difícil até de ultrapassar, porque olha o olha que, que os caras fazem aqui. E os caras, às vezes, também freia demais, cara. Dá uma fechada louca, cara. Já encostei, já perdi, já. Vamos reiniciar. Ah, vai ser é impossível isso. Vamos lá, eu vou colocar o freio traseiro de novo. Eu não vou tentar ganhar a posição aqui porque é só cumprir o objetivo, só isso. Olha o Ricardo, olha. Olha como que ele vai. Não dá pra fazer lado a lado porque os caras... Ah, ah <risos> não vou sair da primeira volta. Ah. Não dá, não. Para ser um pouco mais justo, eu tenho chance de um flashback na corrida. Porque senão eu não vou sair do início. A partir de agora. Não larguei bem. Olha, eu falei totalmente o freio dianteiro. Não, nem chegou em, em encostar. Eu não vou, não vou reiniciar, não. Eu tenho medo de ganhar posição aqui. Olha, vai, vai. Ah, Agora foi o cara que bateu em mim. Eu devia ter feito só com três voltas. só traseiro de novo. O, o freio já está bem traseiro, só que eu quero mais traseiro. Não, não, não vai ser todo traseiro, cara. Não é capaz de eu perder o controle ali, não. não do é que eu frear. <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O desafio é mais completar uma volta do que... do que correr cinco voltas sem bater em nada. <risos> Ó, se alguém bater em mim não vale, porque... É ele que tá batendo em mim, não eu que tô batendo em alguém. Ou na... Ah, os caras freando nada. Vai lá, senão não vai acabar nunca esse desafio. Eu vou ficar meia hora aqui jogando e não vai acabar nunca. Eu nem vou... nem vou pegar a posição, né? Tem que tomar cuidado. Ah, mano, foi só falar, eu já bati na página. Vai lá, vamos sair da primeira volta, pelo menos. Você sair desse trânsito aqui, da primeira volta... Já conta como uma vitória. Meu Deus, cara, dá um medo. Pode passar, pode passar, pode passar. É, pode passar também. O objetivo aqui é sobreviver não. Não ganhar posição. Pode ir, pode ir, porque eu não quero ficar lado a lado não. Beleza, aqui eu já consegui passar Eu vou andar até longe da parede Eu não quero problema não Para dar na parede Nem vou chegar muito perto do boss, não. Ah, não, não. Eu vou usar flashback. Eu tenho direito a um flashback. Quer ver que eu vou bater? Eu tô com muito medo, velho. De bater. São cinco voltas sem bater em monaco. Isso aqui é um desafio. Isso aqui é casa de vida ou morto. Uma eternidade aqui. Fica com uma distância segura. Né? Só vamos pegar o vácuo. Né? Os caras não, não passar a gente de bater, né? Também. Os caras tem que passar a gente batendo. Caraca, eu travei aqui não nada. Os caras estão me batendo aqui, não é eu que estou batendo neles. O meu force black bugou. Eu tô querendo nem um malesmo aqui nessa corrida, mas é... É para ser segura a corrida, não é para ganhar não. Quase que eu estou autônomo. Eu não posso derrubar o cone, como eu já disse. A coisa mais difícil de mundo é, é derrubar o pônei, não é nem bater nos carros. É, é, é Beleza, eu acho que agora... Não, eu não vou falar que eu vou conseguir cumprir esse desafio, porque eu vou zicar. Ó, começando a sair naquela, naquela bagunça da primeira volta Começando a, dar, a andar bem né? No sentido de não bater Até então, usei a terceira marcha aqui para ver se não escorrego e não bate então, Agora eu já perdi de vista já o bota Eu tenho que ficar comendo com o, carro, com o carro de trás Ele bate em mim e eu posso bater na parede dá uma bicada na palheta. Bandeirobokon. Agora acho que eu, acho que eu vou conseguir passar. Azer também tá é meio coisado, meio desgastado. Penúltima volta, ai meu Deus. tenso cara tá muito tenso ó tô com medo de bater na última volta porque meu pneu tá tá começando a ficar laranja isso aí é... começa a derrapar cara dá um dá um gelo no coração velho já tá começando a travar o pneu não não trapaceu assim, cara ai eu bati as coisas aqui cara Uh, uh meu deus ah eu já comecei é. a bater né? mano pedir para não bater em um que é a mesma coisa que pedir para não cho pra chover em deserto Olha o cara batendo em mim, não foi eu não. O cara que fez bater em. Nossa! Olha <risos> os caras me empurrando. Não dá, não dá, meu Deus. Olha os caras me empurraram aqui. Olha lá, mano. Não dá, não dá, meu Deus! Eu vou agilizar o vídeo aqui. Depois de uns anos aí, vamos ver o que aconteceu aí se deu bom ou não. Cara, eu acho que vai ser. Bem impossível, assim, sabe? Eu pausei o vídeo aqui um pouco Mas tá muito difícil Mano, se fosse três voltas, beleza Mas agora 5, velho Não tem como não Ai, ai meu Deus, estou no frio, cara. Eu saí da toda aquela bagunça, lá. Né? Vai ficar na distância segundo, do carro de trás e do cara da frente. Ah. Quase, meu Deus. Travei o freio traseiro, mano. Não, travou demais agora. Nem sei o que aconteceu. Não deu o cone, nossa senhora. Foi por um triste que eu não derrubei. Essa Williams aqui contra a McLaren não vai dar certo não, cara. A gente vai se estranhar aí. E... Uma hora ou outra, a gente já está se estranhando aqui já. Né? Eu tirei a câmera do pé aqui porque agora nem precisa mais. Tá Os caras vão tentar me atacar, agora. Cara... Eu tenho que colocar uma música tensa de fundo agora. Falta... Três voltas. Não, duas voltas, na né, verdade. Três voltas, na verdade. Tá certinho. Tô muito concentrado, não tô conseguindo prestar atenção nas coisas. Não consigo falar jogando também. Esse pé não vai dar certo. Eu tô cutucando a onça com a vara curta. Eu tenho que passar muito lento aqui, cara. Vou, vou, daqui a pouco eu vou ficar com trauma dessas curvas finais aqui. Foi aqui que eu bati. Os caras me colam aqui porque eu tenho que lerdo naquelas curvas, senão eu bato. Essa volta 4, hein? Meu chapéu. Meu Deus, Pérez, não seja louco, Pérez. Vamos manter uma distância segura. Conhece o tal do distanciamento? Aplica-se aqui também. Aí, Vamos entrar na última volta. Eu tenho um flashback, cara. Mas um flashback não é muito para mim não. Eu tô batendo meu recorde aqui, cara. Não bater aqui em uma volta. Quer dizer, não bater em mono em 5 voltas. Ou assim, 6 eu acho que eu já bati. O desgaste o pneu. Eu acho que ficou mais equilibrado, o desgaste do que antes. Hora. Opa, já fiz mais rápido aqui. Nossa senhora, se fosse mais uma volta, cara, eu tava ferrado. Porque tá travando bastante o pneu. Marquei um ponto, marquei um ponto, marquei um ponto. É o ponto da vitória. Esse aqui é o ponto da vitória. Finalmente, depois de muito tempo, vocês não têm ideia ai meu deus completamos ganhando um ponto ainda um pontinho para casa sim ela corrida mesmo é um isso foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida eu acho não, nem tanto Mas foi muito difícil realmente eu acho que eu tive que reiniciar umas 20 vezes Vou usar uma flashback em todas elas. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os vídeos de Fórmula 1 que tem toda segunda, quarta e sexta um ou dois vídeos seis da noite. Os horários estão na descrição e mais algumas informações extras que você é importante você saber também estão na descrição e Outra coisa também que eu queria falar é sobre os vídeos shorts do YouTube, que eu tinha até postado na terça-feira. E se vocês gostaram da ideia, eu posso até postar mais nesses dias que não tem vídeo. Posso postar um vídeo short na na terça ou na quinta, que são dias que não tem vídeo. Que são vídeos curtos, mais ou menos de 15 a 30 minutos segundos. Quer dizer. Se vocês gostaram da ideia, deixe seu like naquele vídeo nesse aqui também, pode comentar aí e tenta fazer em casa, tenta fazer em casa, seja no controle, seja no volante, 5 voltas, você pode usar uma vez flashback, e é isso, praticamente possível, e fale para mim também, você que fez esse desafio, quantas vezes você reiniciou o jogo, ou sei lá, você pode nem reiniciar o jogo, quantas vezes você usou o flashback e reiniciou o jogo, e beleza, foi esse o vídeo, espero vocês. Na quarta agora. Né? É, na quarta. Então fui.